eu gravo até 10 vezes mais rápido por essa plataforma Streamyard. Eu comecei gravando pelo OBS, só que o OBS é muito complicado, né? E aqui a gente, né, da nossa geração, a gente precisa de facilidade. Então, por essa plataforma, eu consigo já colocar minha vinheta, eu consigo é, compartilhar os slides, como você está vendo aqui, eu coloco um vídeo no YouTube e pronto, 10 minutinhos, meu vídeo já está pronto, né? Porque é por cenas aqui, eu vou clicando no botão e já está ok. Eu gravava, eu demorava, desculpa, horas e horas para editar um vídeo e agora eu não preciso mais nada, tá? Tanto é que você vê, às vezes tem alguma falha, não importa, né? É, o vídeo já sai prontinho, em 10 minutos, tá certo? E, além de tudo isso, eu te dou de bônus, a sua primeira videoaula você vai gravar comigo, ao vivo e de forma individual. Então, eu te acompanho por meio dessa plataforma aqui, StreamYard, tá certo? É um bônus para essa próxima turma aqui, né? Que, se fizer sentido para você